Mas o capim um dos vídeos mais polêmicos de todo o meu canal, inevitavelmente, tem sido este. É, o meu vídeo sobre como saber se você é emo. É, eu também não entendo. Mas tirando isso, o pessoal faz um drama quando se fala sobre linguagem neutra. E fala em drama, hein? Então hoje eu resolvi juntar algumas mentiras, mitos ou equívocos sobre o tema e desmistificá-los. Vamos lá? Claro que antes não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Muitos se dizem que o masculino já é o neutro do português. A língua funciona de uma forma. No geral, e no português, temos o que chamamos de gênero gramatical. A cada sujeito é atribuído um gênero, sendo ele masculino ou feminino. E o gênero gramatical neutro seria quando não se prevalece um gênero no discurso, como seria, por exemplo, o caso do uso no plural. No português, a regra geral é de usar a mesma formatação que o masculino. Todos, todas, Todos. Isso, entretanto, já é algo que por si já é criticado há muito tempo, por mais que na lógica gramatical não se está prevalecendo o masculino. Mas o ponto em relação à neutralidade da língua é que esses usos recentes de uma linguagem neutra veio como a solução para não impor gênero. E não dá para não impor gênero usando uma formatação que é reconhecida como masculina. Isso nunca ia soar neutro. E o masculino sendo usado como neutro nem é usado dessa forma. É usada no plural. Não se existe um neutro singular no português. Não se existe um neutro que respeite pessoas não binárias. Isso sem mencionar a discussão sobre o machismo relacionado ao prevalecer uma forma gramatical que é reconhecida como masculina dentro de um discurso que pode estar incluindo mulheres. Uma discussão que existe independentemente da discussão sobre a linguagem neutra. Um equívoco que ocorre muito é quando as pessoas falam apenas em pronomes neutros. Por que, que isso acontece? Assim como muita coisa, a gente acaba por trazer discussões ao Brasil que ocorrem também em outros lugares com isso, usando terminologias ou expressões muito similares na hora de discutir o assunto. Quando se fala em linguagem neutra no inglês, se fala em pronomes neutros. Isso porque no inglês, a única coisa que dá o gênero gramatical na língua são os pronomes. E por causa disso, muitas pessoas acabam por se referir a uma forma de neutralidade da língua como pronomes neutros. E tipo, coloquialmente, numa conversa tranquila, passou a mensagem, tá ok falar assim, tudo bem. Mas é importante a gente lembrar que no nosso caso não é apenas pronomes. O gênero se flexiona e exige concordâncias em várias instâncias numa mesma oração. Então, a gente não fala sobre apenas pronomes neutros, mas sim toda uma linguagem. A linguagem neutra é uma americanização da língua. Como eu disse no ponto anterior, a gente traz discussões que existem em outros lugares para o nosso contexto. E, na verdade, eu nem tenho como afirmar que a gente começou a discutir por causa que a gente viu as pessoas discutindo em outros lugares. Mas, inevitavelmente, o fato de discutir em outros lugares influenciou a gente a também discutir e repensar a língua aqui. E, por causa disso, uma crítica é que discutir a linguagem neutra é uma... Forma de americanização da língua portuguesa? Olha, a gente pode trazer para cá discussões de outros lugares porque essas discussões também são reais aqui. Pessoas não-binárias também existem aqui. E a língua aqui também não contempla pessoas não-binárias. E isso de nenhuma forma é americanizar nada. Porque o que se discute é uma adaptação dentro das próprias regras do português. Nada do que se tem procurado ser proposto é com a intenção de que o português Deixe de ser português. Agora, se você quer achar um vilão pra isso, reclame com a publicidade, com seus briefings, cases, approaches, deadlines, blá blá blá blá. Já que estamos falando em americanizar, usam muito o fato de uma opção neutra, mais conhecida no inglês, ser o singular they. Como se isso fosse uma monstruosidade no inglês. E que nós vamos fazer a mesma monstruosidade aqui, quando não é. They sempre pode ser usado no singular de forma neutra como forma de não definir gênero em casos como quando você não conhece o gênero daquela pessoa a que você está se referindo Tendo este uso existente, não é complicado de estender essa forma que já é usada no singular neutro na língua também para intencionalmente se referir a pessoas que não se identifiquem no binário Agora, você afirmar que they é só plural denota falta de conhecimento na língua a língua não é a raiz do problema. Muitas pessoas usam dessa fala para apontar como Se a língua não é o problema, então não faz diferença mudá-la. A coisa é que a língua é sim o problema. Ela não é uma vilã, mas ela é um problema. No momento que não há uma forma de tratar uma pessoa pelo gênero dela, dentro das regras da própria língua, abre-se a necessidade de repensar a língua para suprir as nossas necessidades. A linguagem neutra não tá aí para tornar as pessoas menos preconceituosas, como muitas pessoas que estão por fora dessa discussão gostam de falar e criticar. Mas ela tá aí como uma forma de respeitar pessoas que não são ainda contempladas pela língua. Ah, mas mudar a língua é destruir a língua portuguesa. A língua é fluida. A língua nunca deve ser um fator limitante. A língua só existe porque nós temos a necessidade de nos comunicar. Ela serve a gente. Nós não servimos a língua. Se surge uma necessidade da qual a língua ainda não contempla, a gente adiciona, a gente muda. Sempre foi assim. A língua sempre esteve em processo de adaptação. Isso não é estranho e de longe é destruir a língua portuguesa. Ah, mas a linguagem neutra é capacitista! Na verdade, sim. Um dos usos que começou a surgir na internet como forma de não impor gênero foi o uso do x e do arroba, no lugar das desinências gramaticais de gênero como uma forma de insira aqui uma desinência que te honre. Mas ó, já faz tempo que nós estamos no processo de abandonar essa forma. Porque além dela não trazer uma desinência que te honre, um dos motivos é sobre como ela é capacitista. No momento que ela não é lida corretamente por leitores de tela... Que é como pessoas cegas usam computadores e celulares. E também atrapalha pessoas disléxicas no momento que trocam uma vogal por uma consoante ou um carácter especial. Por isso, o E ou o U, que são pronunciáveis e são vogais, são formas mais acessíveis e fazíveis. Mas, inevitavelmente, isso ainda pode vir a ser uma dificuldade para pessoas disléxicas ou neurodivergentes. A discussão existe e é válida, mas é uma discussão que deve ser feita por essas pessoas. E não por neurotípicos, que estão apenas as usando para provar um ponto, a fim de desvalidar a identidade e as necessidades de pessoas não binárias. E por último, a linguagem neutra é elitista. Como que a Dona Maria vai aprender isso? Olha, essa própria argumentação por si é problemática. Assume que a Dona Maria é burra, é incapaz de aprender. Ser pobre, ser velho, não torna ninguém menos capaz. E essa afirmação também assume que as pessoas não binárias são tudo um bando de riquinho, branco, classe média alta. Eu sei que essa é a ideia que as pessoas têm, porque criou-se esse imaginário de crianças brancas usando o Tumblr, mas, gente, pessoas trans vão existir em todas as camadas sociais. Porque, choquem-se, elas existem! E assim como o argumento sobre capacitismo, esse acaba sendo, por muitas vezes, pessoas usando um grupo como Tolkien para justificar a sua própria transfobia. Uh, chegamos ao fim Espero que você tenha aprendido algo novo aqui hoje E também combatido um pouco a ideia de que a linguagem neutra é uma coisa muito mais afrontosa do que ela realmente é No fim, é apenas uma forma de podermos respeitar pessoas que ainda não são contempladas pela forma com que nos comunicamos Mas agora você, o que você achou disso tudo? Deixe um comentário aí De qualquer forma, me siga nas redes sociais Eu sou arroba apenas cup em todos os lugares É isso gente, até mais